E aí, meus amigos, Eu estou de volta aqui com o meu rosto aparecendo, com essa cara amassada pra assustar vocês aí a cada início de vídeo, e hoje nós vamos falar novamente de. Horizon Forbidden West nesse canal maravilhoso Porque a Game Informer continua aí com a sua cobertura desse jogo delicioso Que chega em fevereiro do ano que vem tá bem próximo, cara A gente já tá quase entrando no mês de janeiro de 2022 Então cada vez mais eles vão postando informações novas acerca do jogo pra gente Tanto sobre inimigos, mecânicas e tudo mais E hoje eles liberaram um material aqui, cara Mostrando um dos maiores inimigos que nós vamos enfrentar nessa jornada de Eloy no Oeste Proibido. Saudações, delícia eu sou Caio Nobre. Vamos lá para mais novidades de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso, jogo que eu estou bastante empolgado, então já aproveita para poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acesse o link de embaixo do primeiro comentário fixado da Play Energy e garantam lá o seu energético em pó, coqueteleira, boné e muito mais com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, hein, pessoal? Acessa aqui é rapidinho, clica Lá, compra que vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, pessoal, rapidinho, deixa eu trocar aqui a minha tela para a gente poder começar a ver aqui essa notícia do Game Informer, já devidamente traduzida para vocês. Ó, deixa eu até subir um pouquinho aqui o texto que eu deixei um pouco mais para baixo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ler aqui o que eles estão falando, um pouco a respeito dessa máquina, o que, que ela tem, quais ataques ela utiliza, e nós temos um vídeo aqui curto mostrando a Eloy enfrentando esse inimigo também. Vamos lá, ó. Slighter Fang, que é o nome da máquina, né, está entre as novas máquinas mais impressionantes de Horizon Forbidden West. Os fãs tiveram a primeira visão desse híbrido intimidante de cobra e cascavel em um novo trailer do The Game Awards. E um pouco mais para baixo aqui, né, pulando para a parte que interessa. Ó. Em primeiro lugar, Slighter Fang pode disparar fluxos de ácido pressurizados gerado por um tanque na base de sua garganta. Dado o alcance estendido desse ataque, atirar flechas no tanque de ácido para destabilizar este ataque e outros componentes de cor laranja deve ser feito o mais cedo possível para a batalha não ficar muito complicada, como vocês viram aqui, esse fluxo de ácido pressurizado deve causar um dano absurdo na Eloy e ainda causar o efeito de perda de HP por um tempo, eu acredito. Né? Claro, o ácido não é a única arma à disposição do Slighter Fang. O chocalho em sua cauda dispara raios que produzem uma onda de eletricidade de amplo alcance. Notamos que Slighter Fang sacode o chocalho pouco antes de disparar muito Parecido com o um sinal de alerta de uma cascavel real, que é um belo toque. Olha para você ver, eles pegaram elementos aí do bicho mesmo, do animal ali que existe, e colocaram nesse inimigo do Horizon Forbidden West. Muito bem pensado aí por parte da galera da Guerrilla, né? Vamos lá, continuando, pessoal. O chocalho é frágil, entretanto, e arqueiros habilidosos podem destacar a cauda com algumas flechas bem posicionadas. O melhor de tudo, você pode pegar e usar o chocalho como arma contra o Slider Fang, embora a máquina tenha uma resistência a danos por choque. Interessante isso aqui. Já tinha no Horizon Zero Dawn mesmo, a gente poder pegar armas de alguns inimigos quando a gente tirava dos corpos deles, né? Por exemplo, o tirânico, ele tinha alguns canhões ali quando a gente retirava do seu corpo, a gente podia utilizá-los para poder atacar o bichão, isso era muito da hora. E um pouco mais para baixo aqui, pessoal antes da gente ver esse videozinho, nós temos mais algumas informações. Ó, vamos ver. Cuspe de ácido e uma cauda iluminada são problemáticos com certeza, mas o capô do Slider Fang, eles até colocaram entre parênteses aqui, que foi uma tradução que eles fizeram lá, pode ser seu elemento mais perigoso. Os nós que cobrem seu pescoço disparam pulsos sônicos que temporariamente ensurdecem Eloy, retardando seus movimentos e tornando-a incapaz de atacar por alguns segundos. Isso pode deixá-la vulnerável a um ataque posterior se os jogadores não lutarem para se proteger. O diretor do jogo, Mattes the Jones pronuncia, descreveu este ataque como difícil de se esquivar. Portanto, sair do alcance ao ver o ataque sendo carregado é a sua melhor aposta. Embora desativar essas armas atirando em certas partes possa ajudar a desfazer as presas de Slider Fang, por assim dizer, seu tamanho e agilidade ainda tornam um inimigo formidável. Ele pode chicotear rapidamente seu corpo e enrolar estruturas para ganhar um ponto de vantagem mais alto para seus ataques à distância, a gente viu isso em um último vídeo aí que a gente trouxe do Horizon Forbidden West, inclusive mostrando essa cobra em alguns frames específicos. Né? O padrão de ataque do Slider Fang também muda dependendo do estado de sua saúde, o que significa que você precisará ficar alerta e não depender da mesma estratégia durante a luta. Além disso, o Slider Fang é inteligente o suficiente para derrubar roubar Eloy de qualquer poleiro em que ela subir, forçando os jogadores a continuarem se movendo. A gente tentar subir em alguma estrutura, alguma coisa assim, pensando que a gente vai escapar das garras do bichão, das garras não é porque não tem garra, da cauda do bichão não vai adiantar nada. Apesar de tudo o que vimos do Feng nesta longa batalha, Dejonge diz que ainda não vimos tudo o que ele pode fazer, a cobra tem uma série de ataques, os ataques furtivos também não são eficazes contra ele, como todas as criaturas em Forbidden West, o abate de Feng pode ser realizado de várias maneiras. É vulnerável a ataques baseados em fogo, gelo e plasma, por isso é ideal para usar armas com esses atributos. Ver Eloy finalmente derrubá-lo foi uma sensação de triunfo mesmo só de assistir, então só podemos imaginar a descarga de adrenalina que teremos fazendo isso nós mesmos. A mesma coisa de enfrentar um tirânico, velho, com aquela batalha super longa, um inimigo super poderoso ali, mano, que arregaça o HP da personagem. Quando a gente derruba o dinossaurão, nossa, dá uma sensação muito gratificante. Na moral, acredite em nós quando dizemos que o Slighter Fang parece fantástico e a batalha contra ele é um espetáculo que deve ser um destaque definitivo para os jogadores. Para saber mais sobre Horizon Forbidden West, fique de olho em nosso hub de cobertura para ler os novos recursos sobre o jogo nos próximos dias. Ou seja, eles estão fazendo aí a cobertura do jogo, como a gente já disse aqui no início do vídeo, né? Durante este mês, então vai ter muito material sobre Forbidden West e é claro que nós vamos trazer aqui no canal para vocês. mas Vamos lá conferir esse videozinho Aqui, deixa eu até aumentar ele aqui um pouquinho Deixa eu dar o play aqui, coloquei ele Aqui em tela cheia pra nós, vou mudar a tela Aqui, poder ficar numa perspectiva onde vocês consigam Ver, vou colocar 1080p Em HD aqui, lembrando pessoal Que é um vídeo bem curtinho aqui Mostrando essa luta contra esse personagem Bora ver qual é então, e depois a gente Comenta um pouquinho, a gente já passou todas as informações Então a gente vai basicamente ver o que eu acabei de ler Lembrando pessoal, que eu coloquei som Mas, eu não sei porque pra mim não tá saindo Um somzinho, acho que o vídeo realmente não tem Som. A gente pode ver aqui ó, a cobrona ali, a movimentação dela tá muito inacreditável A Eloy dando essa desviada ali, subindo naquela estrutura foi muito da hora A gente viu no início a rajada de ácido ali que a cobra faz, que a gente leu, acabou de ler né, naquele texto Olha só a movimentação dela mesmo sendo grande cara, como é que é cabulosa A Eloy preparou uma flecha, parece que explosiva né Ela tinha uma espécie de rojão ao meu ver ali ó, quando ela foi atirar a flecha só até eu voltar um pouquinho aqui ó, lá ó como vocês podem ver, ó, é uma flecha. Parece que isso aqui é o arco longo, um arco de guerra, talvez, que era aquele arco mais forte, eu esqueci o nome dele. E ele tem uma espécie de explosivo aqui na ponta, ó. E ela esperou exatamente o ataque do bicho. Olha só o bocão aberto, as presas aqui destacadas pra gente e tá, tal, pra ela finalmente poder atirar essa flecha e estourar a boca do bichão, pra ele poder cair no chão. Olha só que muito da hora essa batalha, cara. E a gente pode ver aqui, pessoal, logo no início, ó, a, lá, a rajada pressurizada de asdo que comentaram lá no texto pra gente, ó. E é interessante notar, ó, olha. Olha só o tanque de ácido que eles falam no texto ele também, ó. Que é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção e tentar destruir o mais rápido possível para poder evitar esse tipo de ataque. A cauda dela aqui também, ó, um pouco mais para frente, é mais fácil da gente visualizar essa cauda da cobra aqui, ó. Com aqueles ataques de choque que eles mencionaram no texto também, falando que a gente pode arrancar e utilizar contra o inimigo também. Bastante interessante. Além de ver que tem outros apetrechos aqui na cobra que são pontos fracos, vamos dizer, né? A gente vê na cabeça dela ali, por exemplo, ó. Vai most... em um determinado momento. Acho que quando a Elói mata ela, aí o negócio sai pra fora. Quer ver, ó? Espera ela matar. Matou, beleza. Olha lá, ó. Essas paradas roxas aqui na cabeça dela, ó, eu acredito que devem aparecer em algum momento da batalha também e servem como ponto fraco pro HP dela cair um pouco mais rapidamente. Mas assim, mano, a batalha contra essa cobra parece que realmente vai ser uma coisa de louco, porque a bichinha é grande, se movimenta muito bem, não adianta você ficar subindo em estrutura essas coisas poder fugir dela, que ela vai atrás de você Mas ver a movimentação da Eloy dessa maneira Assim também, cara, na batalha, coisas que são Do Forbidden West, né, que a gente não tinha no Zero Dawn Ela usando o ganchinho ali pra poder se puxar Pra estrutura, usando aquela espécie de Planador ali, digital, uma coisa assim Sabe, da tecnologia que ela utiliza naquele mundo Muito interessante, cara, muito foda mesmo Eu tô muito empolgado pra Horizon Forbidden West Mal posso esperar poder jogar, e é claro Que a gente vai trazer mais vídeos desse Jogo aqui pra vocês, pra poder continuar a nossa Cobertura sobre ele, pessoal, Eu espero que vocês estejam Sejam curtindo aí, comentem o que vocês acharam de todas as informações sobre essa cobrona gigantesca que nós iremos enfrentar aí no Oeste Proibido. E o que vocês acharam desse videozinho aqui de batalha também. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí, pessoal. Até mais e fomos, galera!